Flash por Prime 15, certeza, Marquinho? T quadros também, ó. Já vem deslizando a grandona aí, galera. Já começar aquele empenho aí. Já começar flashando logo aqui. em homem direto, já pro seis aí, né? Mas eu a... Vamos pescar, Marquinhos. Deixa a live de lado hoje. Já tá rico. Rico, Ramon. Tá doido ainda não, papai? Ainda não. Mas pescar onde? Queria pescar, mano. Vou mentir pra você não, mano. Uma cota sem pescar, mano. Ó, oh, tu posso chegar aqui. Flasha? Flashei! Bate, bate, bate, bate. E aí, galera, eu ganho isso aqui? Caraca, mano, lancei a é braba, hein, mano? Só colheita, só quero colheita. Eu acho que ele me mata, vocês botam a fé? Morri. Morri, morri, morri. <risos> Ai, meu Deus! O que que faltou, mano? O que, que faltou pra eu ter matado esse cara? Mas gostei da tentativa, faria de novo, mano Caralho, véi Faltou tudo? Não, não, eu sei, eu sei Mas vamos lá, eu errei o E O que que eu poderia ter feito de diferente Que dava pra ter matado ele? Eu já sei Eu já sei, mas o que que vocês falam? Sem ser o do E, se eu tivesse acertado o E eu matava Mas tem outra coisa, mano Deixa eu ver se vocês estão atentos Faltou o flash? Não, não, não, sem flash, esquece o flash Outra parada, mano Poderia ter segurado o W? Exatamente Não segurado, né, mas não ter usado do W, né, mano? O meu erro ali também, galera, foi ter... foi ter usado o W sabendo que ela podia me stunar, tá ligado? Eu podia ter esperado ela me stunar, aí depois que eu tomava o stun, eu usava o Fur, tá ligado? O Fur não, o W. Isso que eu podia ter feito de melhor. Tô aqui, papai. Esse cara não tá vendo o jogo não, essa karma, mano O cara tá... Pelo amor de Deus, o cara não tá vendo O perigo que ele tá... Vou farmar pra cima Tem um cara entrando na minha jungle, eu tô de olho Tô ligado, tô vendo tudo Não vou ser visto pela ward dele, hein, mano A ela vai pingar pra nós, coisa linda Show, vambora Podia ter smitado as aranha, marquei pra ganhar HP Mas como que eu ganharia HP ali smitando, Caio? Não tinha não tinha como E outra, não tem como esmatar, esmaitar as aranha. Confesso que eu tentei smitar. Mas eu não ia me curar esmaitando não, pô Eu tô... Eu tô sem caça voraz, tá ligado? Se eu tivesse de caça voraz, aí eu curava, esmai-tanto, 100%. É. Conquistar nossos objetivos. Uh! Amém. Uh! Que isso? O cara não esperou, não. Ai! Tanquei. Ai, não tanquei. E aí, eu morro pra ele de novo, né? Porque eu tô sem mana. Sai fora, eles Nem tenta, Zé. Nem tenta, nem tenta. Só sai fora. Só sai fora. Esse Elis é cheio de graça. Ela não apareceu na Wave Mid, então ela tá indo bot reto, véi. Ó, vou tentar avisar, vou tentar avisar. A eles não quis aparecer na Wave Mid, ó, mano. Ela só desceu, véi. Um bagulho que ela pode estar tá fazendo agora também é tá aqui no meu head. Ou lá no, no dragão, né, mano? Eu vou checar, pera aí. Tá, dragão não tá. Aqui eu vou checar também. Que eu tô tryhard. Safe. Vambora. Tinha que tá dando B, né, mano? Olha o gold que eu tô aqui, mano. Eu tô trolando. Mas tá suave, tá suave. Vambora. Tá, vou dar B. Eu vou direto pro Aralto, não sei cadê a Elise. Provavelmente ela tá só farmando, né, mano? Esse tá legalzinho aqui, Vou reto Aralto, mano, vambora Mano, tô aqui como quem não quer nada Eu precisava da ajuda da Kiana, mano, e cadê ela? Peraí, que esse aqui pode dar caca, mano O Alfitão pode subir, tá o minha cabeça Minha Kiana não vai ter pressão mid, mas eu vou ter a pressão do Guinarzinho. Pelo amor de Deus, eu preciso pelo menos de uma ajuda, mano Pelo menos de uma ajuda que eu preciso, velho Fazendo Araltinho como quem não quer nada O Gnarzinho meio que ignorou nós Mas eu posso pegar isso aqui Pessoas ao redor nunca te entendem Tá, tá suave, acho que eu clino de cima pra baixo aqui agora E usar autobot, hein, mano Vou fazer isso na gameplay Ei, Lulu, você quer tentar algo? Mas acho que eu vou tentar o com a Lulu, galera Vou ou não vou, mano? Eu acho que isso não, é isso, isso não é recomendado Fala ligeiro, fala ligeiro Vou ou não vou? Vou ou não vou? Fala ligeiro Ninguém quer falar nada, né? Então não vai, então não vou Foda-se Foi Foi Vai, né? Então bora, né? Só toma então. Vou roubar o first break pra mim ainda, hein, mano. Não quero saber de nada, velho. Quanto de gold que tem aqui? 9. Oh! Ah, ele conseguiu me stunar, mano. Ah, o cara conseguiu me stunar, mano. Eu fiz a. Fiz certinho ali. Né? Vou pegar pelo menos uma colheita. Mano, olha a responsabilidade que o guerreiro tá me dando ali, galera Ele acabou de falar, Kenzie, se flashar, eu paro de fumar na hora Ele falou que para de fumar pra sempre Se flashar, o cara vai parar de fumar, mano Já larga esse cigarro aí, mano Já joga fora essa praga, essa nojeira e essa carniça aí, ó Já larga essa desgraça aí, essa, essa, essa podridão aí, essa nojeira que é o cigarro, né Já larga essa nojeira, mano Pelo amor de Deus Ah, ele tem exaust, mano. Joguei tão legalzinho que esse cara tem exaust, velho. Baixa mesmo, Zé. Uh! Morri! Não. Então tá, ué. Mata nós, aí Mata nós. Como é que foi o seu dia? O meu tá começando agora, mano. Mas já tomei um café reforçado, tomei um solzinho, tive um momento com a minha mãe. Tamo aqui, na pegada, coisa linda, começando, né? Ah, fiz o que tinha que fazer, já caguei, já tomei banho, tamo zero, né? Coisa linda. Tem o resto do dia pra ficar pior? Então, Danilinho, pra ficar pior ou melhor, né? Aí tá na sua mão aí também, mano, de impactar esse aí na melhor maneira aí, né, mano? Você também tem resposta aí pra melhorar ou pra piorar, viu, Danilo? Quer dizer, o que acha de Minecraft, mano? Acho que é cativante, Eu Nunca joguei, mano Mas eu sinto que se eu jogar vai ser igual o Tibia, mano Minecraft é gostoso, galera? Pior que eu tenho curiosidade em jogar Minecraft, mano Eu consigo sentir que eu vou gostar, tá ligado? Eu nem sei o que buildar, mano Confesso que eu não sei o que buildar, puta merda Eu vou fazer... Sei lá, abraço, maníaco E não era pra ter demorado a sair da base, não, hein, mano Nossa, olha o que meu arauto fez top Levou T2, quase levou T3, mano Ai, a Ana morreu, mano Feels bad, man. Tá, vou ter que fazer um milagre aqui, galera. Lá vamos nós, né, mano? Acho que eu já vou apertar R, mano. Foda-se. Muita paciência, não. Caralho, eu curei minha vida inteira? Caramba, esse foi a melhor sem paciência. <coughs> dá um silence nesse cara. Calma, dá um controle de grupo nele né, aqui. Cuidado com o lá de rima lá, galera. Lá de rima lá, ó. Deve ter flash ele. Já vou guardar ali em cima pra nós. Safe. Nice. Maravilha. Maravilha, maravilha. Ô! Oh. Opa! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Nossa, o cara não para, ele é uma máquina Putei! Nossa, mano, deu, tá dando um negócio no ouvido aqui Tá dando, tipo, aquele tui, tá ligado? Ai, ai, por que tá dando esse tui, mano? Que porra é essa, véi? Ó, ganhou um negócio aqui, véi 2 minutos e 40 segundos de silêncio Ué, é o salve do silêncio esse aqui? Eu vou, hein, galera Vou ou não vou, mano? Vou ou não vou, Marquinho, vou ou não vou Olha o flash, olha o flash, que olha o flash Curno. Não! foi, mano. Ia fazer história ali no flashzinho, mano. Nossa, mano. Quem viu o flash, o W flash, rapaziada, dando o na continuidade? Vocês pegou o combate do W mais flash do Fiddle? Caramba, vocês viram que bacana, mano, o na sequência? Acertei certinho o combate do Fiddle. A única mecânica do Fiddle é essa, tá ligado? É literalmente a única. Morri. Morri, morri. Então, Morri, morri, agora eu morri, agora eu morri, não tem como sair vivo Tá tendo TP nas costas, usaram aqui o negócio onde eu tô, meu ult tá voltando Ai, meu Deus, véio. é que eu tirei, eu tirei a mão sem querer, velho, do, do teclado Eu podia ter usado, eu podia ter usado protobelt, tá ligado? Ó, oh, tô vendo você, filhão, tô te vendo, malfight, não tenta Tamo te vendo, filhão, não tenta, pera Calma, calma aqui, né? você tá usando o seu combate no malfight, mano Que isso, o cara tá... Pera, pera, Jinx, traz pra cá, vem pra cá, Zé. Vem pra casa, Zé. Pelo amor de Deus. Vou ter que apertar R de qualquer jeito, mano. Vou. Cura ele. Meu Deus. Boa. Dois, dois por nada. Tá bom. Só que a Ana que morreu por enquanto. A gente tá viva. Flashzão cachorro ali. Qualquer coisa eu estou aqui, qualquer coisa vai estar aqui. Pera, Jinx. Calma. Vai bater na torre enquanto isso. O soca... que isso? Caralho, o cara só calecou, velho. Eu vou focar o Nexus que eu tô tryhard, mano. Ai, vai pra base aí, doidão Jogão, rapaziada